Olá, quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês rapidinha, mas que vai adiantar muito a vida de vocês. Vou falar do Bitly. O Bitly é um encurtador de URLs. Um encurtador de URLs tem duas funções principais. Que é, um, é tornar a URL mais amigável, fazer com que ela não pareça um link estranho, um link que possa, possa parecer para o cliente um vírus, né? E a segunda grande função é contabilizar a quantidade de acessos de cliques naquele dia. Através dele você vai monitorar todos os acessos àquele link. Por exemplo, na página de vendas de um produto aqui, que vem esse, esse essa URL gigante aqui, né? Que é até uma opcional, menorzinha, reduzida, mas é uma URL grande. Dependendo até do, do tipo de local que você está divulgando, como o próprio YouTube, se você colocar muitas URLs grandes, tá? é URLs grandes, você também vai perdendo caracteres e também no final das contas você consegue botar menos informação. Então, se você já, se você não tem um cadastro, você se cadastra vem aqui, ó, é, bitly.com Digita lá vai aparecer tá em inglês se tiver alguma dúvida bota a traduzir para português para você poder entender melhor ali poderosas poderosos e reconhecíveis tá dizendo aqui de escolher um plano mas você começa gratuitamente ó, coloca free aqui ó get start for free é. começa de graça tá não tem custo nenhum você pode usar muita muitos aqui eu já vou ter meu, meu cadastro bom como eu tenho meu cadastro eu não vou fazer de novo então acessa aí preenche seus dados cria um username um e-mail bota um e-mail seu para você poder ficar vinculado ao seu e-mail, que eu acho melhor. Bom, vamos lá. Aqui é super simples, tá? Criei hoje até. Aqui tá até, tá até com quase nenhum acesso. Mas para você criar, isso aqui é bom para você ver, ó. Isso aqui, eu peguei esse link e coloquei é, num vídeo no YouTube, né? Poderia ser em qualquer outro lugar também. Você vai encurtar essa URL, e a partir do momento que você cria, você consegue monitorar todos os cliques nela. Vamos criar uma aqui para você entender, tá? Então assim, peixe peixe long com URL. Lembra que eu colei aqui, ó. Ctrl C, né? copiar. Vamos lá o vou colocar essa URL longa aqui, tá vendo? Qual é a função dele? Ele vai pegar aquela URL longa e vai transformar isso aqui, ó, bit.ly, ly, e esse, essa numeração. Ou seja, em vez de ter 50 caracteres, você vai ter aqui, ó, 15, tá? Às vezes tem URLs, são até maiores. Então, assim, esse aqui é morar em Portugal. Tá? Que eu vou botar o um nome para na hora da, da listagem ficar aqui. Eu vou botar teste, porque eu já criei hoje. Depois eu vou apagar para não ficar poluindo. E aqui, essa numeração que ele te deu é uma numeração pra, pra identificar. Mas você pode tornar mais amigável isso. Isso que é o interessante. Então, eu vou botar aqui, ó. Morar. Portugal. Se eu for clicar aqui em Save, ele vai salvar já. E toda vez que a pessoa clicar nesse link, ela vai ser direcionada para esse link grande aqui, tá? Então, vamos clicar aqui e ver se vai salvar. Vamos ver se vai dar o um erro. Tá, isso, eu queria que acontecesse isso. Ó. Quando dá esse erro aqui, é sinal que alguém já criou uma URL com esse nome. Ou seja, se você errar, em vez de ir para o seu link, vai para o link de outra pessoa. Então você tem que escrever certinho. E existe variação de letra maiúscula e letra minúscula. Então assim, se você botar aqui dois tracinhos... Vamos ver se vai. Erro também. Morar, Portugal... Aqui é um, é um trabalho de você achar as palavras que não estão sendo usadas ainda. Tá, então, 2021, só para fazer teste, tá gente? Deixa eu salvar aqui. Ó, Bitlink has been edited. Então, eu editei, esse, esse já foi gravado aqui para mim. Cadê? Ó, é, eu posso copiar aqui. E no caso de eu colocar algum vídeo, ó, tá aqui. Se a pessoa clicar aqui, ó, ela vai ser direcionada para o meu link, que já vai direcionar para a página de vendas. Tá vendo? Então aqui, ó. Já fui lá para minha, minha página de vendas, que era o meu destino. Então eu substituo essa, esse grande URL por esse pequeno aqui. Você pode editar, mas também tem que tomar cuidado para quando editar, você evitar de editar e depois você já ter espalhado o link em alguns lugares e você é perder essa conexão. Toda vez que alguém... Tá vendo? Aqui tá com zero, cli zero cliques aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Só para você entender. Vou copiar... Eu vou lá nesse, nesse vídeo meu, vou dar um pause. Olá, meu nome é no Carvalho. aqui, dei um pause, parei numa posição, ah, tá vendo? É, mostrar mais. Ó, meu link tá aqui, que eu coloquei. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar para aquela página que é a página de vendas, tá? Esse é o objetivo. Quando eu cliquei aqui, muito provavelmente, ó, quer ver? Vamos atualizar aqui, ó. Tá vendo, ó? É, o teste tá aqui, total de um clique. Aí diz horário aqui, ó. Deve estar tá com um fuso horário de, de um estrangeiro que eu não configurei verificar aqui como é, como é que é o horário, ele, te dá uma, ele faz um, um reporte bem interessante aqui, ó. ele fala de onde é que veio, se veio de um e-mail e tal, tá, tá, uma coisa muito importante, você provavelmente quando criar um, um link de uma parte de vendas, você vai espalhar em alguns lugares, então é bom você saber de onde é que está vindo, então você bota aqui, ó interrogação, src igual, aí se for o caso do youtube, youtube, aí você criou aqui, você pode botar aí, é, yt, você pode botar blog, você pode botar qualquer lugar, quando você for, vamos editar lá, bom que a gente edita. Eu venho editar aqui, ó. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Botei esse SRC Blog aqui. Vamos testar para ver se está funcionando. Como eu já criei, eu vou ter que criar um outro, tá? Porque eu não, eu não consigo editar o link. Eu consigo editar aqui as características, tal. Tá? Mas vamos criar um outro aqui, ó. Create. Tá, então vamos colocar aqui. srcblog. Blog. Tá? E aqui, ó, ele já salvou, ele já salvou como se, com, aquele, com aquela numeração. Aqui sim, eu posso editar. Vou botar aqui, ó, é, morar Portugal. Vou botar 2022. Aqui vou botar morar em Portugal teste. Teste SRC. Tá, salvei. Ok, então fecha aqui. Vou copiar e a mesma coisa. Eu não gosto nem de mexer muito aqui. Não, então 22. Salvei. Não gosto de fazer isso porque a galera, mulher é, é lá no Carvalho mim, contabiliza hoje. Vou... Tudo bem. Ó, 22. Quando clicar aqui, me direcionou o link certo. Só que assim, qual é a diferença? Tá, com o TSR-C... Lá, quando você faz a sua venda na Monetize, quando eu fizer a venda na Monetize, vai aparecer discriminado que foi do blog. Poderia ter sido um outro que eu tinha criado do YouTube e por aí vai, tá? Eu posso criar vários aí e criar essa diferenciação para me ajudar na hora que eu for analisar de onde está vindo o tráfego, entendeu? De onde estão vindo as vendas, tá? Isso serve é muito importante, tá? É outra característica. Então, basicamente, é isso, tá? Se você quiser, você pode usar também o do Google, que é gu.gl. Você tem outros também, mas o Bitly acho que é o mais famoso, a ferramenta assim que é redondinha, que eu gosto muito de usar. E também tem uma outra estratégia, se você já tiver um domínio próprio, que você pode usar, aí sim, o um WordPress um plugin que você também faz um encurtamento de RL desse, mas usando seu domínio. Mas isso aí já é um, um outro assunto, não vou confundir vocês, e já fica para um, outro, para um outro vídeo isso aí. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário é, dizendo se ficou com alguma dúvida ou se, se te ajudou, tá? Esse conteúdo que a gente faz é para ajudar vocês mesmo, dar um trabalhinho para a gente parar para editar, para criar o vídeo. Isso tudo objetivo é assim, é, é, eu quero facilitar o que eu senti dificuldade no início. Então, assim, é, é uma forma de ajudar quem está quem tá chegando agora. Um grande abraço, gente, até o próximo vídeo.